Não só agora, porque está falando agora, nós estamos aqui com mais um vídeo de The Park, onde nós andamos montanha... Ah, a montanha, a montanha rosa o brinquedinho super feliz e veio aquele bicho capetão. A primeira vez que eu vi o Callum achei que estava aí. Eu olhei, olhei para baixo. <risos> e achei. O que é isso? Nós construímos nosso mundo expectativas, de expectativas. e o, -o, o mundo que, é que eu construí por Kallum não tem diferença. Ele é tão real, tão é tão lá, real e tão longe das minhas expectativas. Eu e, as e as traçalhado, as ele caiu em um pedaços. Pedaço todo o amor que nós dividimos, todo o amor que nós dividimos hum. em um ato de traidor que, que que aconteceu ela já tá perdendo a paciência eu já teria perdido a paciência faz tempo gente isso não é que parece que não é parque de criança esses brinquedos. velho. Moleque, filho da puta. O jogo dá uma travada bem louca. Oba, vamos andar de carrinho em bate, bate Batidas diretas e música de. de anos 80. Diga pra mamãe onde você está. Ai, meu Deus. Não, por favor, não. Ué, stop. stop. Pare, doutor. Tá lagando, gente, Ai, meu deus. Pare, doutor. Pare. Então isso. Será que tudo isso aqui não passa de um sonho? E eu estou numa mesa de cirurgia? Onde você Stop! Tell Where are you? Where are you? Ah, ali. Vamos lá, gente. Temos que descobrir o que está acontecendo. Isso. Fui no caminho certo. Tá bem é legal o carrinho bat também. Nossa, jogar isso aqui dá vontade de ir pro parque. Sei lá, velho. Tá é mó legal. Calum, come back here right now. Uh -huh -huh. Teve um acidente aqui. ai meu deus ai meu deus ai mãe está vindo ai meu deus é uma criança Callum, diga a onde você está! Por que, que tem uma criança sinistra chorando? É uma questão recorde público que eu sou uma falha como mãe. Uma vez, quando Callum era pequena, eu deixei ele dormir no carro enquanto eu saí. Eu nem lembro o que era. Quando eu voltei, o chefe estava perto do carro olhando o garoto. Janela. Eu não gostei do que eu olhei no olho. Ele tipo, estava me julgando. Ele escreveu o ticket sem falar uma palavra. Apenas risco, risco e uma coisa. Quando ele me deu, nossos olhos se encontraram. Eu sei o que você está passando. Minha filha, ela, tinha apenas precisa de uma ajuda. Ajuda. Ajuda, ajuda é passando pela minha, minha veia. Ajuda é agonia. Eu prefiro morrer, eu quero gritar, eu prefiro você puxar a sua arma e me atirar. Mas então o xerife disse, sim, xerife. Então será que ela teve depressão pós-parto, um negócio assim que eu sei... Eu, isso é um caso muito comum, gente, tá? Eu, eu conheço mães que já tiveram isso. Em que você, a, a mãe, ela... Fica com uma depressão, tipo, do nada E, às vezes Por isso que tem mãe que mata o bebê E, de e tipo, chora Esses negócios, claro, é errado Mas é essa depressão, é tipo um negócio Tenso, aí Será que essa teta Teve essa depressão? Porque normalmente Fica, pensa, só pensa, gente Sua vida antes era você vamos Pensa no ângulo de uma mulher Era você e seu marido Estavam juntos Super de boa Do nada, pronto, vocês não tem mais tempo Vai ter que ter Tem outra pessoa que você vai ter que cuidar Vai ter que fazer tudo É tipo muito é uma, Não é uma pequena mudança de vida Acho que até uma mudança Muda menos a vida do que isso Quero andar Aqui Vamos nos divertir isso, isso, isso daqui eu não gosto de ir não É chato E tipo é, tipo, é legal ver a vista Mas é chato E tipo, pensou mano, Uh, caiu Fudeu. Depois que eu assisti a Another Tudo mudou na minha vida Ué Ah, isso aqui faz parte do meu carrinho Pessoas vêm aqui, é, tem a vida por uma razão, o pai falava, falava isso antes da mãe sair, depois ele ficou, na maioria das vezes, ele era bêbado, coisas diferentes. Quando nos encontramos, eu estava no, nos, na Suzy's, ele veio com os trabalhadores, mas ele, tentou, mas ele nem tentou é, falar com outros, ele apenas pediu um café, e ficou me olhando. Quando meu turno estava terminado, ele foi para cá. Eu não sei como descrever aquela and andada. Nós conversamos, nós íamos e depois beijamos. Ah, isso foi um amor. Foi tipo um conto de fadas. Não posso dizer para Calum que foi, que foi feito nessa noite a seguir. Mas acho que aquela noite foi uma noite perfeita. então e eu nos movemos juntos, mas então, ele morreu. De acordo com o supervisor, o supervisor, ele falhou quando estava trabalhando. Don então, estava lá naquele momento e se foi. Algumas pessoas saem da sua vida sem razão. Há três meses eu estava grávida com o Conto de Fadas. Acabou. Nossa, que dó. Então ela estava grávida e aí o cara morreu. Nossa, velho. Mais um motivo para ter a depressão. Posso parto. Nossa, velho, que dó, mano. Que dó dessa mulher, eu tô ficando triste com essa história, gente. Como eu disse, isso aqui é um jogo de terror, só que observa... Ai, meu Deus, o homem ali. É um jogo de terror, mas ele também é observador, então a gente vai explorar bastante andando só. Sei lá, eu gosto desse tipo de jogo porque tem uma história por trás e você foca Calum? na história. Calum! Calum. Tem um bebê chorando. Eita, por que que... Ai, meu Deus. Por que que tem um carrinho aqui fora? Vai. Ai, meu Deus. Ai. teve um acidente também. Aqui. Será que a gente morreu do acidente, velho? Ele está olhando a Hã? Moleque? Não faça, mãe. Ah, ah, ficou diferente. Cadê você, Callum? Ele está... Não fala isso! Ainda mami, Mano... Vamos encontrar esse moleque. Muitas pessoas idolizam suas, suas crianças, crianças que falam que é o jeito que, que falam, as vozes me fazem faz querer vomitar. Meu, meu, minha, meu anjo gosta é de ler, bom, oh, pequeno o pequeno Johnny é tão bom no piano, foda-se essas crianças. Você dá nove meses da sua vida carregando traumatiza -se -se, e traumatiza, -se -se, e traumatiza -se -se, você, e dando aniversário para ele você gasta o resto da sua vida sua como o escravo deles, limpando bundas, eles são monstros que que pega, hum, nós ficamos insano. Qualquer parente que pensa outra coisa é desonesta. Isso é o de choice supportive be, não sei O que é isso? Eu sou honesta, eu sou honesta calma, calma, realmente é mesmo. E ele me ama. Ele me pede tudo, tudo. E eu observa aquele pequeno filho da puta. Eu, de, se eu apenas abandonasse ele Tô falando, ela tá com depressão. Stay where you are. fala isso, Monta é russa. Ele não pode falar isso. Não pode. Já é criança, ainda fala isso. Eu tô falando, ó. Se eu esse moleque, tá vendo essa pedra? Tá vendo o infinito? Então, da pedra vai até o infinito. Eu vou jogar ele. Vai ser isso, ele vai estar lavando assim. Vai ser uma nova estrela, o Callum. Callum, where did you go? Callum, tell mommy where you are. Mommy is coming, Callum. I always wanted to ride this one. Eu sempre quis andar nesse. Tipo, eu nunca tive a chance antes. Uh, parece legal. Muito legal. Where did you go? Calum, onde você foi? Coming, Mamãe está vindo, Calum! Calum? Calum! Ah tá, tem que ir ali depois da da ida. Vamos lá. Ups and down. Conquista alcançada. Esse jogo não vai demorar muito, gente. Provavelmente quatro partes. Ao homem. O que você quer? Nós precisamos falar sobre o Callum. O que você quer dizer? O que você fez com ele? Ah, eu? Isso é insulto. Você e seu garoto são tudo que nesse que esse lugar não quer. O tudo que nós dá por. O que o Kellen? O pobre Pobre criança, ele tentou de falar o que ele estava falando. Ele deixou uma linha, de uma linha de pão. Mas o parque só está com fome. Me diga onde meu filho está. Ai meu Deus, o cara está aqui. A bruxa tem ele agora. Os dois. Sem final feliz, estou com aqui. Apenas deixe, deixe ele livre. Idiota. Você sempre foi. Eu tô numa mesa de... Ah, meu Deus. Mesa de hospital, gente. É, eu tô numa... Eu tô no hospital. Será? Uou. Wow. Tá, não é um... O hospital também não é assim, né? Por favor. Ah, esse... O brinquedo é fraco. Não tem looping nem nada. AI MEU DEUS Que que aconteceu? Eu atropelei o Callan? What the fuck gente? Funciona! não dá para ler mano Callum Callum Callum Where are you Callum ficou quieto The witch awaits A bruxa espera Isso não é um jogo, Callum. É, sim. Callum tem machucado marcas de dedo. Alguém está machucando ele. Eu perguntei pra ele pra saber onde é que pegou as marcas, mas ele não me responde. Alguma coisa está assustando ele no silêncio. Ele não fala. Ele esteve diferente alguma coisa sinistra. Vem nos seus olhos, eu não consigo mais ficar olhando para ele por um momento. Na noite, ele fala palavras que eu não consigo entender. Quando eu tentei eu ele, ele mordeu meus dedos. Acho que, Acho que ele quer falar comigo. Acho que ele quer me dizer. Mas eles estão olhando ele, todo minuto de todo dia. Eles estão sussurrando e mudando ele. Eles estão pegando meu filho de mim. Eu posso salvar ele. E, mas eu amo ele no fim. Ele entenderá por quê. Callum. Você está com medo do quê de você? A toda a cidade ficou Foc é, assustada com isso, ninguém sabe. Um corpo deixou lugar. Tá. No parque Goresmouth. Ah, deixaram um corpo lá dentro. On oh, tá. É, os, os visitantes da ilha ficaram chocados e.. Oh, oh, aterrorizados com um corpo atrás da.. do negócio de algodão doce. De acordo com o local o corpo não foi identificado. Mas era uma criança Nossa, gente, que sinistro Travou Travou eu Tô com medo, gente eu não... Mano, esse jogo trava quando eu viro, velho. Não sei porquê Olha. Olha Olha Não é grafo, gente eu Acho que é problema do jogo isso Não tem nem motion blur, velho. Eu vou. Vamos ver. É só de virar que trava, só eu não virar muito rápido. Eu posso te ajudar, Callum. Isso não é um game, Callum! Foi ali que acharam a criança morta. Ai meu Deus. Oh bastard. Who did this Quem fez isso com ele? Ai meu Deus. Foi você? medo também tô, filho. É um jogo, Callum? Callum! Callum? que ele tá. I can help you, Callum? Aqui Blech. Isso These é meu Pírolas Sua mãe. Apenas a morte. Siga o.. o fluxo. Forgive me, Callan tô drogada. me calm Não me deixa aqui, Kelly. me, calm. senhora eu tenho superpoderes agora t leave me here <sigurando> Ai meu deus Esse jogo tá ficando cada vez mais insano. Insano, gente, insano. Bom, gente, então vamos ficando por aqui. Só mandar um pouquinho. O parque é cheio de contraditórios. Muitas pessoas morrem em um... um acidentes de carro. O parque é é para... um... uma simulação, simulação desse lugar. Você escuta as crianças gritar depois de 15 cents para entrar em Cherry Tá. Gasta dinheiro, e quando os, os segredos nos escondem atrás do lago, as lágrimas, a roupa cheia de sangue, e o rosto da bruxa. O nariz dela está descrevendo a bruxa. Acho que Callum está esperando por mim dentro. Bom gente, esse jogo tá muito bom, mas eu vou ter que parar por aqui, né? Espero que tenham gostado. Deem like favorito, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Como eu disse no vídeo passado, se esse vídeo também chegar a 50 likes, a surpresa vai ser maior, tá? Então vamos lá, esse outro. Vamos lá, beleza? Então pessoal Falou.